Será que você vai se perdoar quando o homem que você ama for embora da sua vida para sempre? Terminar um relacionamento é sempre um trauma para ambas as partes. Mas se foi você quem levou um fora do seu ex, saiba que existe uma solução incrível para que ele corra para os seus braços e reconheça você como a mulher da vida dele. E por que estou falando isso para você que está desiludida e morrendo de saudade do seu ex? Olá! Meu nome é Gabriel Vilela e nos próximos oito minutos vou explicar como um hormônio completamente natural que está dentro da mente do seu ex pode ser uma maneira infalível para fazer com que ele caia profundamente de amor por você novamente. Você deve querer saber que hormônio é esse? Então, eu garanto que toda essa situação de tristeza, solidão e fracasso vai mudar depois que você aprender como é fácil inundar o cérebro dele com a substância ocitocina, conhecida como hormônio da atração. Mesmo que ele a ignore e tenha prometido que nunca ficaria de novo com você. Nesse guia, todas as suas atitudes, sentimentos e ações relacionadas ao seu ex passam a ser armas para ter o amado de novo aos seus pés. Você vai aprender a reprogramar seus sentimentos e reacender aquela paixão que ele sentia por você. Como estabelecer contato, o que falar, qual meio de comunicação deve ser usado. Tudo isso em detalhes, irá transformar a sua relação em outra completamente diferente. O seu ex começará a perceber que você mudou, que não é mais aquela mulher sem confiança e que era apenas um fantoche nas mãos dele. Você irá deixar ele num ponto extremo de desejo, fazendo com que ele se veja obrigado a ir atrás de você e implorar para que volte, achando que a culpa toda dessa separação foi dele. É isso mesmo que acabou de ouvir. Agora o jogo mudou. Mas calma, tudo tem seu tempo. Se você quer construir uma relação profunda e bem diferente do que viveu com seu ex, preciso falar que esta é a última separação da sua vida. E sei que você deve achar que isso parece impossível agora. Mas não é. Garanto que vai se surpreender. Seu ex vai voltar correndo para os seus braços novamente e se tornar o homem que sempre sonhou. Diante de uma nova realidade, ele vai fantasiar sobre estar de novo ao seu lado e ao mesmo tempo irá sussurrar frases que pensou que ele nunca diria de novo, como Eu sinto falta de você. Eu preciso de você. Eu não sei viver sem você. E é por isso que estou aqui, para avisar que você possui apenas uma oportunidade única para aplicar o que estou prestes a ensinar. E quanto mais cedo você aplicar minhas técnicas, melhor para você. Afinal, você não quer perder o homem da sua vida, certo? Portanto, preste muita atenção nessa apresentação, pois estamos falando dos 10 minutos mais importantes da sua vida. Se você realmente usar as minhas técnicas, é praticamente impossível não reconquistar o seu ex. Quer ver como funciona? Vou lhe ensinar três técnicas simples para liberar este hormônio. Você precisa apenas aprender a usar, para tudo isso acontecer, ele vai começar a sonhar acordado com você durante todos os dias, além de ficar se perguntando quando você vai mandar uma mensagem para ele. Ele vai querer apenas que toque todo o seu corpo, e caso saia com outra mulher, a única coisa que virá em seu pensamento é você. Ele vai ficar completamente impotente e não terá como controlar esses sentimentos. Vai cair de amor a seus pés, convencido de que terminar com você foi a pior coisa que fez na vida dele. Mas antes de explicar como usar essas três técnicas simples, eu preciso dizer algo sobre o fim do seu relacionamento. E eu sei que você pode me odiar por isso, mas é absolutamente necessário. Se quando estava tudo indo por água abaixo e ele dizia frases para si mesmo num tom de voz quase inaudível como «isso não está mais funcionando», «não está dando mais certo», e eu não quero mais ficar com você. Se você sentia isso como um forte soco no estômago, causando uma enorme sensação de ansiedade e que mal conseguia controlar. Se essas frases fizeram o mundo desabar em cima de você e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Se ao terminar com você, ele mantinha aquele olhar frio e impenetrável. E ainda, mesmo assim, não importa o quanto você pediu, o quanto disse que o amava e as desculpas que deu, prometendo que iria mudar. Fale a verdade. Nada disso fez diferença. E você ficou ali, parada com seu olhar patético, sem encontrar uma solução. E ele simplesmente foi embora falando clichês como Eu só preciso de algum tempo sozinho, ou Apenas não estou pronto para um relacionamento agora. Saiba que foram apenas desculpas para que ele escondesse a verdadeira razão.